Graça e paz. Estamos no 27 sétimo dia. A aliança entre Deus e nós é visível. Em Deuteronômio capítulo 27, verso 8 lemos. E nessas pedras que levantarem, vocês escreverão com bastante clareza todas as palavras desta lei. Toda vez que Deus fez um pacto, uma aliança com um servo, de Adão até nós no Novo Testamento. Ele sempre fez algo visível para que pudéssemos ter sempre aos nossos olhos seu compromisso com as nossas vidas. Ele é um Deus comprometido e totalmente empenhado em sua aliança. Por isso, suas palavras devem ser levadas a sério. Ratificar, significa que de tempos em tempos, a aliança precisa ser lembrada por nós e receber o nosso aceite. Com as devidas correções em nossas vidas que precisamos fazer para permanecer debaixo desta maravilhosa aliança. Por outro lado, é preciso também ter em mente que a aliança tem sempre dois lados, o de dentro e o de fora. A aliança implica em bênção para aqueles que estão dentro e em maldição para aqueles que estão fora dela. Neste momento, quero te convidar a orar com o pastor Elton Melo, editor do livro Devocional Peregrinos, Pés no Deserto e Mente na Eternidade. Deus de alianças... Obrigado pela sua palavra que nos mostra o seu caráter, seu poder e seu compromisso para com as nossas vidas. Sem a sua aliança estaríamos completamente perdidos, mas em Cristo Jesus recebemos a plenitude de todas as bênçãos desde os tempos antigos. Obrigado porque o Senhor é fiel à sua palavra e honra a aliança para com o seu povo. Enche a nossa vida da sua presença. E declaramos que somos abençoados pelos pactos e alianças firmadas com nossos antepassados. Mas queremos fazer a nossa parte no seu plano de salvação. Queremos ser e viver como filhos amados, obedientes e que honram ao Senhor nosso Pai.